Olá, meu nome é Jonas e eu estou aqui hoje para mostrar em caráter de urgência como não perder as suas preferências quando você atualizar o Creative Cloud para a versão 2015. Então a Adobe tem promovido nos últimos dias a atualização para a versão 2015, mas o que ninguém tem falado muito é o seguinte, é justamente esse problema aqui dentro. Quando você atualiza os programas da Creative Cloud, o que tem acontecido com todo mundo é não só perder os plugins, mas como também preferências e os presets que não foram sincados na cloud então o que é importante fazer é antes de fazer o update dos programas, como você já viu aqui nesse caso o que você tem que fazer é na hora de clicar update vai aparecer essa caixa aqui dentro e dentro da caixa você vai clicar em advanced options ou opções avançadas, se estiver em português e aqui dentro você tem duas opções a primeira é importar as configurações e preferências e a segunda é remover versões antigas então, se você tem plugins que podem ter problema de compatibilidade, é importante que você mantenha essa opção desmarcada. E com isso, você vai manter a versão 2014 e instalar junto a versão 2015. Se você já fez isso, você não tem muito o que fazer em relação aos presets. Mas você, o que você pode fazer é, dentro dos programas, você tem como procurar então as versões anteriores, e nas versões anteriores, você tem como instalar então a versão 2014 de volta. Obrigado por assistir. Até a próxima.